Eu sou Marta Sa Oliveira e, na verdade, eu encontrei a Lígia no momento onde eu estava sentindo o mundo mudar, e aí aquilo estava me dando uma certa inquietude, eu não sabia exatamente o que é que, eu, que tava mudando e aí, assim, profissionalmente, é, que posição eu ia tomar, e, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. E foi muito interessante, porque eu tinha uma, uma simpatia natural com ela. E eu falei, eu vou, eu vou lá falar com ela, porque ela precisa fazer um curso, alguma coisa para a gente conversar. E não é que ela tinha realmente esse curso. E aí foi muito bom, porque ela, logo depois é aqui estou eu terminando esse curso. E, e, e aí eu achei esse propósito que eu procurava. E, eu, e, e isso me deu muito conforto, não para mudar a minha profissão, porque eu sou muito feliz com ela, mas para dar esse direcionamento. E foi muito legal, deu muita paz.